Oi pessoas, eu sou Olivia Leite e este é o Isso Não Cai Na Prova. Se é a primeira vez que você está aqui, nós temos um monte de vídeos para você ainda assistir. Se não é a primeira vez, já deixa sua curtida aí e acompanhe o restante do vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que pode parecer muito comum ou muito cotidiano para todos nós, em especial todos nós que já fomos à escola alguma vez. Porém, quando nós falamos em teoria, algumas pessoas tendem a confundir o que significa. Isso não cai na prova. Oi, oh, é. Yeah. Por que a gente confunde o que significa o conceito de teoria se a gente vê tanto ciência durante tanto tempo dentro da escola? O que eu tenho percebido? Grande maioria dos meus alunos ou de pessoas com quem eu converso na escola sequer viu o que significava ciência, né? A palavra ciência, o que, que significa ter um método, o que é o método, o que é objeto de estudo, o que é lei, o que é hipótese, o que é teoria. Porém, viram ciência ao longo dessa jornada, né? Que é estar no ensino básico. Normalmente, nós vemos ciência de uma maneira ainda mais aprofundada, sabendo o que significa isso, teoria, o que significa hipótese, só quando já estamos na universidade e alguns de nós somente quando estamos na pós-graduação. E, comumente, ao longo desse tempo, antes mesmo de virarmos cientistas, ou seja, antes de estarmos na graduação, antes de estarmos na pós-graduação, é muito comum a gente ouvir ou mesmo dizer que teoria é algo que pode ser intuitivo, como quem diz, por exemplo, ah, é, eu tenho uma teoria sobre o que fulano fez, e aí você cria uma história, uma, uma ideia sobre o que essa pessoa fez, que pode ou não ser verdadeira em ciência isso não é uma teoria, teoria científica não é esse tipo de teoria que a gente fica é, criando ideias sobre o que pode ser sem testar se é de verdade. Talvez isso se aproximasse muito mais do conceito de hipótese, né, que é uma suposição sobre algo e que nós vamos ainda testar, mas nós não usamos a ciência para provar que a nossa hipótese estava correta, nós apenas usamos a hipótese para partir de uma ideia para provar se aquilo é certo ou errado, e não simplesmente para usar a ciência e moldá-la a é, confirmar que a nossa hipótese estava certa, tá? Não tem problema a gente ter uma hipótese e descobrir que a nossa hipótese estava errada. Quando nós falamos de teoria, as teorias, elas têm uma série de testes, elas são comprovadas, elas são testadas várias vezes, seja por questões é, observacionais ou experimentais, podem ser replicadas, desde que sejam compreendidas pelos sentidos que o corpo humano possui, né, que os seres humanos possuem. Então, para ser legitimado na ciência, existe uma série de outros estudiosos que também precisam legitimar aquela teoria. Pode acontecer de identificarmos, por exemplo, que alguma hipótese daquela teoria é, é inválida. Isso não quer dizer que a teoria toda é inválida. Nós vamos apenas rever essa hipótese e rever o que estava de errado. É bom lembrar que toda ciência é baseada em evidência, gente. Ela não é baseada em, apenas em especulação. Nós temos evidências e quando nós percebemos que aquela evidência gera uma falsabilidade ou diz que algo está errado, nós precisamos estudar novamente para evidenciar o que, que seria certo. Veja que eu estou usando de novo a palavra evidência. Então, não confundir. Quando nós estamos falando no cotidiano de teorias, podem ser suposições. Mas a teoria científica ela não é uma suposição, ela é teste ela serve de orientação para observações mais amplas, ela tem uma série de comprovações antes mesmo de ser é, passada para o mundo ou ser orientada para essas outras observações, né? ser usada para essas outras observações. Tá? É importante a gente ter esse conceito para também a gente não sair falando besteira, aqui, como por exemplo dizer que teorias aí que são super renomadas em Várias áreas das ciências são simplesmente teorias, então não é apenas teoria, teoria científica não é suposição, tá? Se você gostou desse vídeo, já sabe, curte, compartilha com alguém que ainda confunde esse conceito, né, de teoria que a gente usa no senso comum com teoria científica, comenta aqui o que você achou, contribui aqui se acha que a gente poderia falar mais sobre o assunto, se eu deixei de falar alguma coisa e vamos conversando. Beijo, pessoas, boa semana para vocês e tchau! Isso não cai na prova, o oh, yeah!